Você encontra canecas térmicas, adesivos e camisetas estampadas da sua distribuição Linux favorita e muito mais na Dil Store. Acesse www.dilstore.com.br. Endless is going to the field, is going to the favelas, to really connect with people, knock on their doors, asking them what is necessary for sua vida to evolve. Então fala cambada, beleza? Oh, eu e o Roco aqui com a Camila. Bom, eu estou preparando uma semana especial com a equipe do Endless, que é a equipe que desenvolveu um mini computador para mercados emergentes. E é uma ideia muito interessante. Nós, no GeoLinux, fomos os primeiros a postar a notícia em português. Tivemos essa honra. E hoje eu conto com a presença da Camila, que é uma das integrantes do grupo. Camila, pode se apresentar, por favor? Posso? E aí, galera? galera obrigada por... pelo espaço, né? E ficar uhum. empolgados com o nosso projeto, a validação <risos> é uma das coisas mais importantes que a gente tem na nossa história. Legal. Eu, eu sou responsável pela área é, que em inglês eles chamam de é, Ground Research, que é campo, uhum. pesquisa de campo, né? Aham. Uhum. E que é, um, é um, na verdade, o time que é responsável por entender os, os nossos usuários nas suas camadas mais profundas, entrando na casa das pessoas, visitando comunidades, visitando aldeias, campos de refugiados pelo mundo, para poder trazer de volta para a nossa empresa, né, que produz a tecnologia, o que realmente as pessoas precisam, lá no fundo mesmo, de verdade, o que é necessário, o que falta, como elas se desenvolvem, desenvolvem com a tecnologia que a gente faz. Então, o nosso time, eu já estou na Endless desde que a gente começou, Há quatro anos atrás, mais ou menos, éramos um timezinho pequenininho que cabia numa mão. Então, agora, felizmente, somos uma empresa global e com um produto que parece que a galera tá gostando, porque aqui no Brasil a gente está liderando os downloads aí pelo mundo. Então, é... Isso. Eu, eu sou. Hoje estou responsável por projetos pelo mundo todo, mas obviamente que sendo brasileiro tem um chamego especial as <risos> coisas que a gente faz por aqui. <risos> que legal. Eu tava aqui. vendo o seu perfil no Kickstarter e você estudou marketing e comunicações, né? Em todo do mundo, afora aí. Estudou. Bom, aqui no Brasil, Nova York, Suíça, Panamá e Argentina, né? É que legal já tive por aí <risos> que legal mas o que, que te trouxe para o Endless assim assim antes disso acredito que você teve carreira em outras empresas né mas Isso. o que, que te trouxe para o Endless então primeiro é, eu sou uma pessoa que gosta muito de aprender as coisas no geral assim eu, uhum. eu acho que o conhecimento ele traz para a vida da gente mais oportunidades então, desde pequenininha, que eu sempre sonhei em conhecer outros países, eu sou de uma família de interiorzaço de Minas, e Legal. e eu sempre sonhei em viajar, eu olhava o mapa assim e falava minha mãe, um dia eu vou aqui, mostrava para ela o Himalaia. E minha mãe falava, <risos> essa garota tá maluca, da onde que ela tirou isso, né? Mas sempre foi uma vontade de criança que eu não sei de onde veio, mas que é meio que o meu espírito de alienígena, eu acho. Então, <risos> eu saí em busca disso, felizmente eu tive a oportunidade de estudar, e, e aprender a falar inglês foi uma das coisas que mais abriu portas para mim na vida. E eu, nessas minhas andanças pelo mundo, em busca de conhecimento, né, de trabalhar, de estudar, é, fui adquirindo um pouco de, de conhecimento a respeito do, até mesmo da minha missão de vida, o que, que eu vim fazer aqui nesse planeta. Né? Legal. E eu passei pelo mercado, eu trabalhei em empresa de gestão esportiva, é, eu trabalhei em banco, eu trabalhei em agência de publicidade. Eu já fiz um bocado de coisa, mas... Faltava alguma coisa assim que realmente tocasse meu coração lá no fundo. E uhum. até o dia que eu resolvi sair de do, do, do uma posição que eu tinha, que era assim, um lugar super legal, que eu trabalhava que era o emprego dos sonhos dos homens que gostam de futebol. <risos> <risos> eu tava lá levando as pessoas pra verem final de Champions League, não sei o que lá, e eu tava triste. Eu falava, gente, mas o que que tá acontecendo comigo? Será que eu tô maluca? O que que é? Mas não era, eu tinha realmente um chamado muito importante pra para trazer a minha experiência do mercado é, para fazer alguma coisa social que pudesse impactar de verdade, entendeu? Na Legal. vida das pessoas. E aí eu fui trabalhar é, numa ONG de inclusão digital que se chama CDI, que é o Comitê para Democratização da Informática, é, parceiros que eu tenho muito carinho. E aí eu conheci um lado do negócio social. Eu fui trabalhar com projetos que eram sustentáveis para capacitar pessoas e que tinham um fluxo interessante de... Entrada e saída de conhecimento e, e que se mantinham, né, é, além da, fil da filantropia. E aí, quando eu é, conheci a Endless, na verdade, a Endless me encontrou, porque eles precisavam vir lá do Vale do Silício, no Brasil, para poder apresentar uma ideia de como seria o nosso sistema. A gente tinha um PDF na época, era um negócio toscão, assim que a gente tinha que levar para o campo. E as pessoas já gostavam da nossa missão ali. Eles precisavam de alguém para abrir as portas das comunidades. E essa pessoa fui eu. Eu levava o sistema, é, contava qual era a nossa missão, que a gente queria transformar, né, trazer a tecnologia para mais perto das pessoas. Entender os perfis delas, né o que, que, é, o que, que faltava na vida delas, o que, quais eram os sonhos que elas tinham. E, e poder fazer uma tecnologia que suprisse isso, que fosse fácil de usar. E que ela se sentisse, assim, é, feliz de que aquele produto que era bonito e que era pensado para ela foi feito para ela. Entendeu? E a gente via que a nossa missão ela era aceita desde o começo. Sempre que a gente falava queremos construir tecnologia junto com as pessoas, ouvindo a opinião delas, e a gente perguntava se alguma empresa já tinha perguntado para elas a opinião delas, a resposta sempre era que não. E nós <risos> estavam muito felizes, sabe? isso motivou muito a gente para dar os primeiros passos. Então, desde ali, do comecinho, abrindo portas de comunidade, comunidades, ver a validação das pessoas, o que acontece até hoje, sempre foi uma das coisas que mais me motivou. A, um, entrar na Endless e comprar aquela ideia maluca. E dois, permanecer na Endless até hoje como uma das maiores entusiastas. Que legal, meu, que demais. É, isso é um diferencial muito grande, né? Você ir lá e ouvir a opinião das pessoas, Sim. né? Nossa, isso... Gostei da ideia. Ah, é de é cabeças, eu até costumo, sabe Hollywood, que você acha que você nunca na vida vai ver um ator de Hollywood? <risos> tecnologia é meio assim, os caras que fazem tecnologia, eles são meio que pessoas intocáveis. E a gente transformou isso numa coisa verdadeira e real. As pessoas que, que fazem tecnologia, elas são de verdade. E olha as, elas aqui, sabe? A gente traz os nossos <risos> profissionais de tecnologia para o campo também. Pra conhecer que legal. Os nossos usuários. Máximo isso. É muito você... legal, sim. É, Máximo. Você disse que tem uma família mineira, eu também sou, eu sou de Belo Horizonte. É, eu tenho família de governador Valadares. Governador Valadares, nossa, meu pai é. conhece muito bem. Uhum. Mas você é. mora no Rio há muito tempo, né, que o seu sotaque é bem de Carioca. É, eu nasci no Rio, meus pais vieram para o Rio... Quando eles tinham mais ou menos uns 18 anos, para poder juntar grana e casar, porque nenhum dos, dos dois tinha condições. Ah, e, tá. E eu sou a última dos filhos, então eu já tinha é, um pouquinho mais de oportunidade para poder estudar e até mesmo estudar inglês, essas coisas que precisa ter uma graninha extra no fim do mês para poder botar uma criança para estudar o inglês, né? É, isso é verdade. E por fim, é, eu tinha até te perguntado a questão do nome Endless, de onde veio o nome? Bom, a palavra quer dizer assim, enfim, em inglês, né? mas é, de onde veio o nome, a inspiração para esse nome? Então, é, essa história é uma história muito legal, porque o Matt, que é o, o CEO da Endless, uhum. ele estava viajando com os amigos, ele, ele foi para Índia, Bangladesh, Sim. foi fazer uma viagem pelo mundo, e quando ele estava na, na, na casa de, de uma pessoa, que ele tem muito essa, esse perfil de pesquisa, né? de entrar na casa das pessoas para conviver com elas e entender melhor o perfil delas em sua profundidade. Ele estava uhum. na casa de uma pessoa, pegou o celular dele, olhou para a televisão daquela pessoa, viu que ela tinha uma televisão, primeiro de tudo, e olhou uhum. pro o celular dele e pensou, pô, mas se eu usasse o cérebro desse celular aqui para poder transformar computador? eu poderia fazer alguma coisa barata de qualidade e que de repente a pessoa não tem condições de ter uma, te uma, uma tela de computador, ou um computador completo por falta de recursos, eu transformo a televisão dela num computador. E daí ele começou ah. a pensar em, na, na, no mundo infinito de pessoas que hoje não têm acesso à tecnologia nem à informação. Né? Uhum. Então ele começou dali a, a imaginar como seria né, esses bilhões de pessoas que estão desconectadas como seria se elas pudessem estar conectadas ao mundo do conhecimento. E dali veio a ideia de Endless, que é, é infinita, sem fim, é acessível <risos> para todos. Foi mais ou menos ah. assim que começou. Ele pode contar melhor, mas foi mais ou menos assim. Que legal. É, aliás, eu fiquei até horrorizado com o um número, que de 7 bilhões que estamos hoje, 5 não tem computador fagente, não é possível que isso é verdade. É, nossa. É de ficar horrorizado. Você vê é que, muito assim, grande. A... Não é? Tipo, você fica pensando assim, a... o acesso à tecnologia ainda é muito limitado? Muito. E principalmente é a tecnologia inclusiva que ajuda a pessoa a se desenvolver pessoalmente e profissionalmente. Uhum. Se você parar para pensar, eu adoro fazer essa pergunta para as pessoas, foi até a pergunta que a gente fez no vídeo do Kickstarter. O que, que você faria se você de repente não pudesse mais usar o seu computador? você Nossa, fazer para se virar, sabe? Uhum. As pessoas falam assim... Ah, mas o mundo da tecnologia do futuro... Não é computador, é tablet, celular... Beleza... É, são dois recursos muito interessantes e maravilhosos... E se possível, eu gostaria de ter todos... Uhum. Mas sem o computador... Você não consegue estruturar o seu trabalho bem... Você não... Até, até dói, né... Os dedos, uhum. o pescoço... Você fica meio torto... Não é a melhor maneira de você acessar a informação e nem produzir conteúdo de qualidade que te desenvolve como pessoa e profissional. Exato. Então, se possível, que todos tenham acesso a uma ferramenta mais completa para se desenvolverem, por que não, né? É possível que isso seja, se seja feito, e por isso a gente está aqui também, para provar que isso é verdade, que é possível. Exato. Aproveitando até o embalo do nome Endless, o símbolo tem exatamente a ver com isso, né? Que parece aquele oito deitado, que significa infinito. Exatamente, exatamente. foi A gente passou, o é, Whitney, que é, é o primeiro grande designer que trabalhou com a gente, que até teve essa ideia junto com o Métor, que ele é muito amigo do Métor, ele desenhou várias formas até chegar naquela. E, e a ideia era que fosse realmente um símbolo marcante, mas que não fosse aquele símbolo do infinito tradicional, que é fechado. E mais uhum. que ele representasse que é o infinito, mas um infinito com infinitas possibilidades e aberto. Tanto é que a logo, ela uhum. tem uma abertura, né? Tem Exato. Uma abertura, em cima e embaixo. Né? Que é, que é ainda mais um infinito <risos> possível para todos. <risos> ah, que legal, meu. Bem bolado. E o mercado no Brasil, ele está fluindo aqui com o Endless? Espero que sim. Então, a gente, é, desde o comecinho, a gente sempre sonhou com o Brasil como sendo um dos nossos principais mercados e... E foi aqui que a nossa, toda a nossa pesquisa de produto começou, onde a gente efetivamente criou a base do nosso sistema e, e até os primeiros passos do nosso hardware. É, hoje, eu sinto que a gente está mais preparado para poder vir para o Brasil, porque você sabe que importo importação e impostos no Brasil são muito nossa, altos. Terrível. Então, Sim. quase inviável né você trazer a tecnologia de maneira é, a importá-la para cá. Então, a Sim. gente tenta fazer algumas é, trazer algumas maneiras para poder o computador ser acessível, né, em termos uhum. de, de preço e em termos de distribuição também. Então, uhum. chegou a hora da gente conseguir fazer isso. A gente abriu é, com muito orgulho e muita alegria. Assim, a gente conseguiu abrir o sistema para as pessoas poderem baixar gratuitamente pelo mundo todo. Está sendo assim, uma aceitação muito linda de ver, porque a galera tá afim. Ou seja... Uhum. Tá faltando alguma coisa aí que o Endos está preenchendo bem, né? Então, uhum. é, isso é muito legal de ver. E outra, a gente no fim do mês vai ter o nosso produto disponível no nosso e-commerce. No site ah, da Endos. É então, isso que eu queria perguntar. Desculpa. Então... É, Espera mais informação porque vai vir mais detalhes por aí. Eu ainda não posso te passar uhum. é, detalhes sobre tudo, é, uhum. mas é, você vai conversar com a Beta e a Beta, que é a líder do Brasil, ela vai te trazer um monte de informação mais, mais detalhadinha sobre isso, que eu prefiro deixar a surpresa para ela. Mas a verdade <risos> é que é isso, entendeu? É que no fim do mês a gente já vai ter Endless disponível e, e a gente está entrando no Brasil e eu tô muito feliz com isso. Sempre foi o nosso sonho conseguir fazer isso. Ah, que legal. Então, que isso até ia dar até como sugestão, né? Porque, assim, por exemplo, a Canonical tem a dela, né? Você pode comprar CDs, camisetas e tal... Tem um outro projeto, a ah, que é um novo navegador. Eles têm uhum. também a, a loja virtual deles, que você pode comprar camisa, caneca, por aí vai. Eu pensei, poxa, já inglês podia ter também, que eu lembro que eu vi no Kickstarter, vocês estavam entregando chaveiro para quem doasse e tal. Eu falei, caramba, é. isso daria muito legal numa loja. Ah, legal, é. obrigada pelo toque, que bom que você gostou. É lógico. Já temos um cliente. É lógico, podem ter certeza, porque. Eu acho demais essas coisas, tanto que assim, a gente também tem a nossa própria loja que o Diolinux, né? é o nós criamos uma loja junto, eu contribuo é. com ela. Eu falei, poxa, podia ter o Endless, porque eu acho o mercado muito interessante, o chaveiro ficou demais. Tanto que eu ia falar para vocês, olha, eu quero um chaveiro é. desse, vocês vão ter que me vender um dele. <risos> <risos> Maravilha, ele é maneiro mesmo. É, Mas beleza, tá, tá aí a dica, vamos cuidar com o carinho dela. <risos> que legal! Eu digo, vamos mandar um chaveiro para você. Aí sim, gostei. O <risos> fim, assim, é a última pergunta que eu quero fazer para não tomar o seu tempo é sobre o design, porque assim eu vi até o pessoal lá trabalhando no vídeo, no desenvolvimento do traço do desenho você falou, foi questão do pesquisa no mercado. É, é que me despertou a curiosidade do design dele. Eu acho ele bonito, assim. Ele não tem cara de computador. Quer dizer, eu tô acessando o computador da minha casa, mas eu tô com o enfeite aqui do meu lado. Uhum. Entendeu? Foi o eu, eu imaginei. Me lembrou até aquele jogo do Pac-Man lá, aqueles fantasminhos. Me lembrou ele. Exatamente. Exatamente. E, e, e de onde vocês geraram esse, esse design do Endless? Olha... É, primeiro, a gente parou pra pensar no seguinte, a gente quer fazer um negócio que seja tão lindo, tão lindo, tão lindo que a pessoa, ah, mesmo achando que ela tem dificuldade de acessar a tecnologia, que ela tenha vontade de pelo menos chegar perto dele. Que ela se Sim. sinta prestigiada. Que ela não ah, sinta assim, pô, tudo que é feito pra mim tem cara de porcaria. Não, a gente quer uma coisa <risos> linda sabe? Feita pra, uhum. pra fazer com que as pessoas toquem sua autoestima e pensem assim, não, maneiro eu tenho coragem, eu vou lá eu eu vou usar e é lindo, eu quero pegar nele e quando eu usar vai ser tão fácil que eu vou conseguir então começou Bom, por aí legal e outra coisa também é o seguinte, é, a gente costuma ver que a galera que tem menos recursos, tem geralmente muito acesso assim a, a objetos mais de madeira mais rústicos, sim, né sim, sim. É, quando você chega num universo, por exemplo, Apple em que os produtos são mais polidos e brilhosos, sim, e brancos isso. e prateados, né Uhum. costuma ter acesso muitos produtos assim com um preço acessível. Exato. Então, é, a gente queria fazer um produto que realmente tivesse essa linha inovadora e que fosse lindo, né, e que seguisse um pouco esse caminho né, da, da tecnologia avançada e que fosse possível para as pessoas talvez poderem ter esse produto. Sim. E aí, quando a gente começou a desenvolver, a gente começou a desenvolver umas linhas mais tradicionais. E umas linhas completamente doidas também, que a gente levava para o campo. E aí a galera apontava, era unânime, todo mundo apontava para aquele design, para aquela linha ali. Ah, e aí doido. o Scott, que é o cara que você viu lá no vídeo do Kickstarter, que é... Entrou como estagiário na Endless e já arrebentou a boca do balão fez um design <risos> tão fera que, cara, ele virou... A pessoa responsável pelo produto, né, em termos de... Da, da criação do, do, do produto... Uhum. É, ele começou a pirar nas ideias e começou a fazer altas formas iradas, e a gente <risos> ia vendo aquilo e levando pro campo, e muitas vezes a nossa opinião, né? que legal, a gente falava assim, ah, não, quem, quem mais gostou do que? Aí todo mundo levantava a mão, aí votava, a gente ia pro campo, cara, a galera votava numa parada totalmente diferente, então era, era realmente, a gente tinha que dar, a gente não podia ouvir só a nossa opinião, a gente tinha que buscar sim. a opinião das pessoas. sim. E, e aí, quando a gente fez o primeiro protótipo, que a gente levou para o campo o primeiro protótipo para poder pegar a opinião das pessoas, tanto no Brasil quanto na Guatemala, aí era muito claro que elas gostavam. Mesmo elas achando estranho, elas falavam assim, nossa, isso aqui é meio esquisito. O primeiro protótipo <risos> não era como o produto final agora. Isso é certo. esquisito, mas me atrai. <risos> e, e tinha alguma coisa ali que fazia é, elas ficarem atraídas hoje eu vejo que quando elas pegam, é, compram o Endless e levam para sua casa é, é, uma, é uma sensação assim de, é, é um dos objetos mais bonitos que elas têm em casa, sabe? Nossa, e ouvir é. isso da pessoa e, e ver co como o olhinho das pessoas brilha, como elas ficam felizes usando aquilo se sentem empoderadas e incluídas eu acho que a missão aí nesse primeiro passo tá cumprida, sabe? Uhum. Porque foi, um, foi uma trajetória longa assim, Até a gente chegar nesse, nesse produto que a gente tem Não foi fácil transformar uma caixa preta aquele, Aquela CPU antiga, né? Sem uhum. querer desvalorizar a criação de ninguém, Mas é, ela Associação. foi relativamente para trás isso. Fazer isso, é, produzir isso É uma coisa que já existe Passar para um novo hardware Produzir um novo hardware naquele formato, com aquele tamanho que o Endless Mini tem, né? Fazer o ventilador dele funcionar, fazer todas as pecinhas dele se encaixarem perfeitamente para ele não ser é. ruidoso, para ele não esquentar, cara, isso tem que ter muito convencimento. <risos> e aí pessoas, essas pessoas compraram também a ideia e acreditaram que a gente estava fazendo, então a gente também é muito grato por isso, pelos nossos ah, parceiros legal. serem tão parceiros. <risos> é. Legal. É realmente, ficou muito, mas muito bonito mesmo. A questão do ah, não só do branco, porque esse branco é da Apple, eu acho o máximo também. Vocês conseguiram colocar nele aquele vermelho no fundo dele, tudo nele ficou bonito. Até o, Bom, o... Muito obrigado. <risos> ficou demais. Até o, só tem um botão pra ligar, tá tudo certo. O sistema em si, eu tô usando desde que o Renato me passou. O link da descrição. Eu tô usando o sistema. Eu nunca vi um sistema tão fácil na minha vida igual esse. Foi, meu. Foi muito bem pensado em todo mundo, meu. Nossa, que legal. que legal ouvir isso de você. Pô, obrigada, cara. Porque, assim, pois... é, eu adoro ouvir quando vem alguém e fala uma coisa assim, como você tá falando, positiva. Mas eu gosto muito de ouvir também quando alguém fala pra mim assim, olha, pessoal, a gente entende que vocês já alcançaram um lugar aqui que, que é, a gente precisava e que a gente quer ajudar vocês a evoluir. A gente quer é, ajudar vocês a dar os próximos passos com conteúdo, um, legal. um feedback sobre usabilidade, sabe? Então, assim, uhum. tudo que você achar de legal nele e tudo que você também acha que, que pode melhorar, é exatamente legal. isso que o meu time faz, é ouvir a opinião das pessoas para que a gente tenha um canal direto com os nossos desenvolvedores e de designers para a gente poder fazer o nosso produto ser cada dia melhor. E eu tenho sentido uhum. que a comunidade de Linux aqui no Brasil cara está sendo muito maneiro, porque... Todas mais... as questões que as pessoas pegam do Endless, tanto positivas quanto de evolução, elas estão sendo muito otimistas e trazendo isso pra gente de uma maneira muito legal. E a gente tá ah, muito tá. feliz com isso. Então, pô, muito obrigada, assim, por você <risos> ser um entusiasta, por você dar um feedback importantíssimo, que você é conhecedor né, das ferramentas disponíveis uhum. e ter o seu, a sua avaliação de que é o, é o sistema mais fácil que você já usou. É assim, Sim. meu sorriso tá tocando de orelha a orelha. <risos> o Mico que... Você não tem noção de como eu tô sorrindo aqui, porque... Meu, foi demais. Eu olhei assim, quebrou um paradigma que eu vou tratar em um próximo vídeo, de falar que Linux é difícil. Uhum. Quem usar esse sistema, o Windows, a pessoa não tem nem, nem percebe que tá usando Linux. Se for é. para essa questão de dificuldade. Meu, que demais, meu. É, Parabéns vou... mesmo pra toda a equipe. Então, muito obrigada. Contem com a gente para o que precisarem, a gente está nessa, eu acredito que a gente está sempre, é, principalmente a tecnologia, ela traz para a gente a possibilidade de a gente sempre trabalhar em conjunto, né, Sim. então é, tudo aquilo que a gente conquistou até agora sempre foi com esse sentido de fazer junto, né? construir com uhum. e daqui para frente é, é esse o caminho também. Muito obrigado pela sua validação e por dar esse espaço pra gente. E se quiser ir no campo com a gente um dia, avisa que a gente leva. Um abraço, embora para o arrebento. <risos> <risos> Meu, vai ser muito satisfatório poder fazer isso. Show de bola. Então é isso. Camila, muito obrigado pela presença, viu? Por você assim, se apresentar ao pessoal, o pessoal ter um contato com você, da comunidade Linux, que assim, pelo menos a gente que ou através do meu canal do Diolino, que o pessoal conhecia pouco, agora o pessoal pode conhecer mais, né? Pode ter até contribuições melhores. Eu espero que isso venha acontecer. Então, muito Eu obrigado também. mesmo pela presença, viu? Obrigada a você e estou à disposição de, da comunidade para tirar dúvidas, para levar para o campo, para o que precisarem. Vamos Legal. Prazer, tá? <risos> obrigado, Camila. Valeu. É isso aí, galera. Um abraço e falou.